Marcelo Grabovski, sou diretor de cinema. Estou aqui no festival com o meu filme Testemunha 4, que é um documentário que trabalha a relação do cinema com o teatro. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa primeira edição do festival. Acho muito importante que tenha esse espaço para a gente poder ver os filmes, discutir os filmes e que esse tipo de filme, que essa discussão do intercâmbio entre as artes possa encontrar o seu público. Acho essa proposta de assistir nesse clima um pouco mais informal, todo mundo nos sofás Acho que é uma proposta bem interessante, acho que também é mais uma possibilidade aí de sala de exibição, mais uma possibilidade de relação com os filmes, que saem um pouco daquele lugar tradicional e deixam tudo mais à vontade, até pra gente poder discutir depois, enfim, acho que é um clima que fica muito aberto à participação do público e a gente se sente muito à vontade nas sessões, nos debates e aqui na cidade também.